Bom dia rapaziada, mais um The Out no Japão começando pra vocês E eu tô aqui no hostel hoje, cara Acordamos de manhã aqui, 7 da manhã Olha o pessoal do hostel ali é! Pessoal gente boa demais, cara Do hostel, muito legal Então a gente vai hoje dar um rolê por Shibuya Conhecer aquele cruzamento que passam tipo 3 mil pessoas A cada abertura de sinal, é muito louco E eu espero que vocês estejam gostando dessa série de vídeos do Japão, cara Pra quem não viu o primeiro vídeo ainda, dá uma olhada lá no primeiro vídeo Já tem a gente se perdendo pra caramba aqui no Japão e hoje vamos dar um rolê e conhecer a cidade. Partiu? Check it out! Bem vindo ao Japão! Eu pedi um, pedi um pãozinho aqui. E é tipo... Eu não sei explicar, é tipo um presunto, mas não é um presunto. Bom, é alguma coisa crua, <risos> é carne de porco crua, e cara, é muito gostoso, muito bom. Vocês estão ouvindo isso? Ó, oh, dá pra ouvir? Não, né? Esse é o som do silêncio da cidade. As pessoas não se falam, elas não conversam, elas não interagem umas com as outras. Agora falando, né? É um silêncio. Eu só pessoal ouve o barulho dos carros. É só isso. É. Ah, Cara, tem um ônibus da Hello Kitty, vocês estão entendendo? Vocês <risos> estão entendendo? O que está acontecendo aqui no. lugar? <risos> é, amor, o ticket aí pra gente pegar o trem. <risos> tá fácil aí? Tá é. é suavão? A gente tava uns 20 minutos tentando comprar um ticket para pegar o trem Aí a gente percebeu que a gente tá sendo burro, porque, né Tem um mapa aqui em cima dos trens eu Como que eu acho alguma porra ali? Tá tudo escrito em japonês, mano Conseguimos! Compramos o ticket! Tá vendo aqui atrás de mim, ó, a fila? A, tem uma placa ali, ó, Up Down Pra quem tá subindo e pra quem tá descendo. E você percebe que assim, não tem ninguém fazendo errado. No meio da cidade eles têm essas smoking areas aqui, ó. Tem as áreas de fumante no meio da cidade, pra você não fumar no meio da rua. E olha onde eu tô aqui, ó. Olha é aqui. Chegamos em Shibuya e eu não tenho como vir pra Tóquio e não lembrar da minha querida tia Célia, que morou aqui em Tóquio por muitos anos. Uh, infelizmente eu vim numa época que ela já tinha ido que... embora, então tia, fiquei é me assistindo. Um beijo pra você, te amo muito. Tô aqui em Shibuya, uh, no lugar que você falou pra eu vir. Então, dica da minha tia Célia, estamos aqui em Shibuya. Agora não tá tão cheio, mas dá pra vocês verem aqui atrás de mim, ó. A galera cruza no meio da rua. Inclusive, aqui que gravaram a cena do Resident Evil 3, se eu não me engano, onde começa em Tóquio, né? A, a primeira parte do Resident Evil, que a menina, a menina morre ali no meio e começa o, né, o apocalipse zumbi e tá? tal. Cara, olha esse lugar. É só entrar? Olha esse lugar. essa rua, é muita informação junta, muita, muita, muita, parece que eu tô dentro de um anime cara, muito louco isso Eu obviamente na minha né... humildade vim aqui comprar jogo de Playstation 4 né, pra que que eu vou fazer isso? Tá tudo em japonês, <risos> não, não tem como você comprar um jogo aqui né, que nem esse aqui que acabou de sair ó, e não tem como velho, olha o Uncharted 4, não tem como comprar e é os mesmos preços da Austrália, não é barato, é tipo 90 dólares também, 150 dólares. Brasil, tem tudo que é lugar, né, o Romero, o Romero Brito ali, caralho, vai Romero Brito, vai Brasil. Passar aqui numa loja da Uefa Champions League, cara. Só camisa de futebol. Irada, irada, irada. Olha aquele Japão. Fui comprar uma camisa do Japão, né? Porque, né? Você vem no Japão e não compra uma camisa da seleção do Japão? Não, você não compra. Não. Porque ela custa 120 dólares. Aí eu cheguei lá, eu vi lá, 4 mil ienes. Ah, beleza, dá uns 50 dólares, 55 dólares, tá ok, vou comprar. Aí experimentei a camiseta, ficou linda, maravilhosa, a camisa do Japão é muito bonita. E aí eu fui passar, não tava 4 mil dólares, 4 mil dólares era só 4 mil ienes. Era só pra você colocar o nome atrás, dos 4 mil ienes. A camisa mesmo custa 120 dólares. Aí eu falei, tipo, ah, não, não vai rolar comprar e fui embora chorando da loja. Mimimi. <risos> Eu tô cansado, a gente tá indo até Harajuku a pé, não é longe, dá uns 3 km, mas tem umas subidinhas, descidinhas. Olha que bonito, Shibuya lá atrás e Harajuku aqui, ó. Pra cá. Essas minhas andadas aqui Ai, por Tóquio eu achei bom. um sanduíche de picanha com caipirinha, cara, que beleza! Então achamos um Era restaurante difícil. brasileiro aqui, cara, vim comer um sanduíche de picanha. Eu venho pro Japão e vez eu de comer sushi um eu como picanha, eu sou muito brasileiro mesmo, né? <risos> Saúde aí, rapaziada! Tá, mas... tá, me dá as moedas. O Paulo achou um lugar para tirar fotinho naqueles fotoboofs, sabe? <risos> Olha esse lugar cheio de coisinha para tirar foto, velho! A Paula tá estrugindo pra tirar uma foto aqui. Aí eu tô com Tipo de. Ah, a cor da pele, ó. O olho, ó. Você... Que cor é essa? Nossa, é muita coisa. Ah, mimi, que é? Como você fez? Só puxei meu Deus, não. Como faz pra voltar? Ai, meu Deus. Como volta? Aí, aqui volta. Ah, tá. Aqui é pra desenhar. A gente tá andando e se perdendo. A gente vai entrando nas vielinhas e vai se perdendo e achando uma coisa nova a cada esquina. A gente veio parar num restaurante true japonês mesmo, cara. É, com a esteirinha e os, os caras, você pega o pratinho que você quer e vai comendo o que você quer. Né? E tem isso na Austrália também, mas não é, é, não é com tanta variedade. Acho que também não é tão fresco quanto quando tem aqui. É é mais barato E é bem mais barato de agora. Eles pagam pelo prato. Vou mostrar pra vocês. Ok, viemos agora pra Akihabara. Akihabara é isso? É. Aqui em Rabara não, não tem N, velho. <risos> Viemos aqui pra ir aqui em Rabaram. Não tem R. Aqui rabaram. Pera aí, eu preciso. Esse aqui é um bairro de eletrônicos, cara. Dizem que aqui só tem coisa de eletrônico, ó. Todas essas lojas lá do final. A Paula me mostrou o shopping aqui. E a gente aprendeu uma palavra nova em japonês também. É. A gente vai naquele shopping ali, o shopping chama Ela é que nós vai. Ela é que nós vai. Ela? Ela que nós vai. Meu Deus, velho! Eu tinha um desse! Esse foi o meu primeiro Game Boy, cara! Caralho, velho! Olha essa loja, só de game antigo! Meu Deus do céu, só game antigo. Olha o Nintendinho. Caralho, super... tem Nintendo 64 aqui. Ah, meu Deus. Tem um monte de fita de Nintendo 64, cara. Caralho, tem um Gamecube. Meu Deus. Can we go? Velho, é uma loja... Só de videogame antigo, cara Controle de Super Nintendo Fita de Nintendo 64, cara Meu Deus do céu Pedro, olha Pra quem não sabe, o Pedro é um dos meus bests na Austrália E... É pirado por game que nem eu E aí, cara Então essa loja eu tô filmando exclusivamente pro meu brother Pedro Porque olha, mano Caraca, velho den den okay, agora chegamos na maior loja de games do Japão. den den den den den den Oh meu Jesusinho, oh meu Jesus, meu Jesusinho, que graça! É? A gente comprou uma, uma ficha para colocar no iPhone, ó. Agora dá para gravar vídeo e vocês verem um negócio, um escopo maior da cidade. Olha que beleza gravar vídeo a assim. A gente comprou? Ah, a Paula comprou. Aqui, ó. tá na hora de acabar esse vídeo a gente andou o dia inteiro já deve dar muito tempo de vídeo e eu espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte do dia em Tóquio ah, é a segunda parte já né ah, então eu vou deixar vocês por aqui eu e a Paula vão uma descansadinha agora né baby que já deu né eu tô eu cansado ainda bem dava mais na eu tô cansado olha <risos> galera hello Vai <risos> massa hey! hey! hey! massa? Nice to meet you. Nice to meet you. <risos> o pessoal daqui do rosto é muito legal, cara. É muito, muito, muito legal. <risos> então a gente vai se despedindo de vocês. Toda hora que eles vêm filmando... Eles... É, então a gente... a galera via a gente filmando os caras... Aaaaaaah! Caral... <risos> cara, o povo é muito, muito, muito amigável. Ah, então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Por favor, compartilhem o vídeo. Não é só assistir o vídeo e dar like, é assistir e compartilhar o vídeo. Porque vocês me ajudam a ter mais gente assistindo, olha que legal, né? Então, um grande beijo pra vocês e a gente se vê amanhã. Ah, amanhã a gente vai, talvez a gente vá na Disney amanhã, então... Amanhã? Ah, Não, é a Disney amanhã não? Onde que a gente vai amanhã? Não sei. Um desses dias a gente vai ir na Disney. Então vocês fiquem ligados que a gente vai na Disney, cara! Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!